A maioria das vezes que eu jogo Minecraft e servidores com amigos, geralmente eles se separam e criam times. E mesmo eles me chamando pra entrar nesses times, eu geralmente não entro. Eu simplesmente falo que prefiro a anarquia. Tá, mas por que você prefere a anarquia? É simples. O conceito de anarquia é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação ou seja, a pura e total liberdade. Ok, então, aonde você quer chegar? O motivo de mim adorar anarquia é, é que ela simplesmente não pode existir. Pensa comigo. Vamos supor que você vai roubar um PC. Você iria roubar vários e seria sem pagar da loja. Sim. Errado. Ah, é... Eu já sabia que estava errado, mas é... por que errado? É simples. Se é anarquico, você não é obrigado a trabalhar, certo? Aham. Uhum. Então você não é obrigado a fazer dinheiro, certo? É, sim, faz sentido. Então por que você fabricaria um PC? Sendo que não iria ganhar nada em troca. É, faz sentido. Se o mundo fosse anarquia, você iria roubar de quem? Sendo que não ia ter ninguém pra roubar. Maluco, isso faz tanto sentido que viria até um paradoxo. Mas me responde uma coisa, você gosta de anarquia só porque ela não existe? Não é que ela não existe, veja bem. Ela existe nos jogos, como eu disse no começo do vídeo, um deles é o Minecraft. Mas tem vários outros jogos que tem a temática de anarquia. Inclusive, um dos maiores servidores brasileiros de anarquia de Minecraft é o Anarchcraft.xyz. Eu jango lá às vezes em off, então se você entrar, talvez você me acha. Enfim, esse não é um vídeo como os outros de Minecraft, tem é até um pouquinho a ver com Minecraft, mas é que na verdade eu fiz esse vídeo porque eu tô editando um dos maiores do canal, que tem mais de 20 horas de duração e eu quero tentar fazer virar tempo, é meu objetivo. E pra não ficar sem vídeo, eu fiz esse vídeo pra, além de falar sobre o que eu acho sobre a anarquia, eu também fiz esse vídeo pra não ficar sem postar porque, sabe né, tem duas semanas que o último vídeo foi só um compilado e não foi nem eu gravando, e esse é o que eu tô gravando. e provavelmente, o próximo vídeo vai ser o meu vídeo mais longo que eu tô editando agora. No momento que você tá vendo esse vídeo, eu tô editando agora. Ou vai ser uma nova série aí no canal que eu tô fazendo. É, enfim. O que você acha sobre anarquia? Coloque nos comentários que eu vou ler todos. E eu vou adorar saber a opinião de vocês em questão da anarquia. É, esse foi um vídeo simples, bem um pouquinho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, tanto mais. eu não li. E é isso. Tchau. Se você puder compartilhar esse vídeo pra alguém, porque o YouTube não recomenda meu vídeo. Ele simplesmente. Deixa quieto, se você quiser ajudar, é só compartilhar pra alguém. Tchau! Se você assistiu até o final, deixa o like na moral. Se você não se inscreveu, 3, 2, 1, você morreu. O j Punk é muito legal, na moral, se inscreve no canal, eu não sei cantar, uau.